Oi! Ele é o Botão! E esse é mais um vídeo aqui onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Muito bom! A Juliana parece uma hiena aqui do meu lado. Toca a vinheta aí. Se inscreve no canal dele e no meu. Não enche o saco, Juliana. Ô, seu Mané, não adianta você querer assistir esse vídeo aqui e sair entendendo, porque isso aqui é uma linha de raciocínio. Então, primeiramente, você vai pegar o vídeo anterior, que não sabe se vai soltar no seu ou no meu canal, depois né? vamos ver. Ué, Mas tá você ali. tem que assistir o primeiro que ele está aparecendo aqui em cima em algum lugar, beleza? Então depois que você assistir aquele lá, aí você vem assistir esse daqui, tá isso bom? Isso aí. Senão, Senão você vai boiar não... mais do que a Juliana é, que tá aqui não, assistindo não, ao vivo. Não adianta falar que não entendeu e dar um dislike no vídeo. Ah, não, os caras adoram dar dislike. É, Ixi. Normal, normal. Tem sempre tem um. Tem. Não, sempre tem um tem. monte, tem. na verdade. Deixa sabe no é meu isso. vídeo? Meu vídeo de parede. Eu tenho um vídeo, que é o segundo mais. Mais famoso meu, que chama Para de Mesclar células, por favor. E aí tem um tanto de gente que agradece e tal, e um carinho escreveu assim: ó, planilha é minha, eu mesclo se eu quiser. Caramba, entra aí, entra né? Velho? Eu vou mandar uma mensagem para esse babaca já, <risos> esse escroto. Vamos lá então, vamos. Por isso que é uma bosta! É não sabe mentir com esse até hoje. É isso aí. Vamos dar continuidade então aqui, gente. Então eu tô com essa planilha aqui que a gente usou na aula anterior. Olha lá, atualizou sozinho, ó. Você tá não cada viu? Um minuto. Volta o vídeo aí, assiste você, ó. Ele deu uma rodadinha aqui, atualizou sozinho. Ele deu uma rodadinha mais do que a nossa mesa. É, uma rodadinha mais do que essa mesa aqui, que tá, tá feia a coisa. Então assim, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar uma informação do dólar, por exemplo, vou pegar de um site. Pegou do pênis, né? É, vamos pular do pijama, então. Isso. Então a gente vai pegar a taxa do dólar num site na internet e vamos integrar com essa planilha. Então imagina que você tem que pegar esse valor total aqui e tem que dividir ele pelo dólar no final do dia. Você tem que vender seu produto em dólar ou saber qual, qual, como foi de acordo com a cotação do dia. Então a gente vai fazer o seguinte. Ah lá, Juliana, você que adora o um AliExpress? Aí, as criancinhas ah. chinesas ah. trabalhando lá, Demora né? Demora seis para chegar o produto dela. Dia quebrada, ela fala. Comprei umas coisas lá também Mas melhor não falar É... Olha só que interessante Então, vou lá na guia dados A gente vai conectar então Da web Então vou clicar aqui em da web E agora eu vou colocar um site Eu sempre busco Um site do Infomoney Barra Mercados Barra Câmbio Não é câmbio de rádio não Não é câmbio de desligo não, tá? Então, infomoney.com.br Barra Mercados Barra Câmbio Vou dar um ok O que, que ele está fazendo agora? Ele está entrando nesse site Ele está analisando O que temos lá De informações Nessa página E ele vai trazer pra gente Todos os elementos aqui Vamos lá A gente pode clicar aqui para visualizar. Então esse aqui é um, é um elemento raiz né de HTML e o que nos interessa está aqui ó. Table 0 tabela 0, Então aqui eu tenho essa tabela. Eu quero puxá-la inteirinha para o Power Query. Vou clicar em editar. Ele já vai abrir o Power Query para gente. E olha que interessante. Ele trouxe todas as informações que eu tenho lá naquele site. Beleza, tá? Então esse aqui é o site. Ó, essas informações que estão no site o Power Query inteligentemente leu e já colocou para gente aqui, né? Lógico que ele não vai carregar a imagem da bandeirinha aqui, mas ele Nossa, trouxe valeu. os dados, certo? E agora o seguinte o que a gente tem que fazer? Ah, arrancar aquela coluna que não serve pra porra nenhuma. Vamos arrancar ela, mas a gente vai fazer o um negócio do seguinte. Primeira coisa, vamos dar nome às coisas, né? Essa tabela aqui chama tabela zero, tá? Ó, nome bem amigável, né? Vamos colocar ela aqui de câmbio. Ah, eu ia sugerir Tinder em homenagem. Tinder, homenagem, Juliana. <risos> Juliana? É, ela gosta, né? <risos> então, olha aqui, tô com a tabela câmbio aqui. Essa tabela, então, ele vai lá, busca a informação e para com ela aqui. E aí você consegue fazer tudo aquela firula de a cada quanto tempo ele vai lá buscar. Sim. Beleza. Tranquilamente. Bela que... resposta. Sim. Isso aí. Vou clicar aqui agora com o botão direito, eu quero mostrar uma outra coisa legal. A gente pode duplicar, eu posso mandar fazer duas vezes, por exemplo, se eu quiser pegar essa consulta aí, em, uma, em um lugar eu vou trazer o valor em reais, outro, do dólar outro lugar eu vou trazer o euro, mas eu quero mostrar o seguinte, a gente pode fazer uma referência. Quando eu faço uma referência, eu vou falar para ele o seguinte, daqui em diante, nessa nova referência, ela vai pegar o final dessa tabela câmbio. Então a tabela câmbio vem para aqui. E a referência começa dela, ela pega e fala assim, final da câmbio, vem aqui e eu continuo trabalhando. Já vai ficar mais claro agora, olha só. Vou clicar aqui em referência. Ele praticamente fez uma, uma cópia daquela tabela ali, mas ele não duplicou toda a consulta. Por que que eu não fui no duplicar aquela hora? Se eu fosse no duplicar, ele ia conectar na internet, buscar esses dados e aqui precisa. e ia fazer duas vezes. Você então, entendeu. fez uma vez só. E olha o que, que é legal disso aqui agora. Vocês estão vendo aqui a taxa do dólar, 3,70? É esse Sim. valor que me interessa. 3,770 aqui. Vamos falar da compra. E eu quero pegar só esse valor. Vou ensinar a maneira mais fácil de fazer isso. Botão direito, fazer drill down. Quando eu vou fazer isso aqui, Observem antes aqui, ó eu tenho uma tabela, um íconezinho de uma tabela aqui, tem uma tabela aqui, porque isso aqui é uma tabela. Quando eu vou no fazer Down ele transformou isso aqui num texto pra mim. Olha aqui o que eu tenho aqui agora, 3770. Hum. E agora eu vou mudar o nome disso aqui ó e vou chamar de dólar. Feito. Então agora, essa tabela puxa da internet, essa aqui pega carona nessa aqui e transforma no dólar. E agora eu vou fazer a mesma coisa nessa aqui, ó botão direito, referência, e agora eu vou pegar o valor do euro. Vamos pegar aqui essa, essa taxa que tá aqui, ó aqui. Ah. Juliana, entendeu? Botão direito, fazer drill down. E agora eu vou chamar isso aqui de euro. euro. Então, barato. Muito barato. Então, eu tenho aqui duas informações que eu preciso. E agora, olha que interessante. Eu tenho informações vindo da internet, eu tenho essa tabela que vem de um outro Excel, e eu posso vir aqui e falar, pô, eu quero esse carinha aqui dividido pela taxa do dólar. Vou fazer isso em duas etapas para ficar mais didático aqui, ó. Então, eu vou adicionar coluna e eu tenho uma opção aqui, ó, coluna personalizada. Então, é como se o usuário de Excel gosta de ir naquela coluninha do lado e fazer a fórmula dele, né? A gente vai fazer isso aqui. Beleza. Então, coluna personalizada, vou colocar aqui valor em dólar. Agora, olha só, coloquei valor em dólar e se eu quiser referenciar essa tabela, esse valor, na verdade, do dólar, eu posso colocar só assim dólar. Só de eu fazer isso aqui e dar um ok? Ah, porque já é o texto, você padronizou. Padronizei. Eu vou dar um ok aqui só pra gente ver a taxa. Opa, ele vai falar aqui da privacidade, né? Tô acostumado com o meu note que já não aparece mais isso. Aqui ele tá falando nível de privacidade, Ele tá... aqui ele explica que a gente está conectando coisas da nossa máquina com coisas da internet. Aqui é base Basicamente, Vamos ignorar esse ignora essa privacidade, a gente sabe o que está fazendo. Clica em salvar. Vamos observar aqui que ele já vai trazer a coluna para a gente do dólar aqui do lado. Vamos lá? Olha lá. Trouxe só a taxa do dólar. Bom, assim como no Excel, que está alinhado à esquerda, texto. Certo? Com isso aqui eu não consigo fazer muita coisa. Então, eu tenho que transformar isso aqui em número. Eu posso vir aqui, clicar aqui, transformar em número, mas eu vou adicionar mais uma etapa. E aí, eu quero fazer tudo direto aqui na minha personalização adicionada. Uhum. Então, eu vou vir aqui, olha só. Na engrenagem? Um Na engrenagenzinha, porque aí eu consigo vir aqui e falar que dá. Eu quero esse, esse, esse valor total dividido por dólar. Mas, é o que eu falei, o valor total é número. E o dólar tem texto. O dólar é texto. Então, eu vou falar para ele o seguinte, ó. Pega o valor total, espaço, né, divide. Se eu fizer isso aqui, vai dar? Falta. Isso. Então, o que eu tenho que usar? Uma função aqui para converter. Essa função, number.from e aí eu abro parênteses, fecho parênteses. Um detalhe importante aqui, se você for fazer isso aqui, tem que ser exatamente igual. Maiúsculo faz toda a diferença aqui, tá? Tem alguma base que os caras podem consultar todas as funções do query? Você Sim. fala assim, tipo, uma listagem, ó, tem todas essas. Sim, lá no site da Microsoft, no MSDN, lá tem bastante coisa. E é legal porque ele mostra a função e ele mostra o que, um exemplo, né, e, e, e, um, e um, um caso ali, né? um exemplo, na verdade. Ele mostra é, cada etapa, da, cada argumento da função, uhum. né, e depois ele mostra um exemplo. Então, eu recomendo ir já direto no site da Microsoft, aí. tem Beleza? muita coisa legal. Então, entra aí. Isso aí. Olha lá, vou dar um ok, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá que eu já tenho. 2.680 82 dólares. Exato, então? E aí se você quiser fazer com o euro, mesma coisa, mesma coisa. Vamos uhum. fazer isso. Bem rápido aqui, ó. Já vou fazer direto. Então eu vou colocar aqui, valor em euro. Então eu vou colocar aqui. Eu, é uma coluna que eu já tenho aqui, então posso clicar duas vezes aqui, dividido number.rom euro. Olha que legal. Dá um OK, já tenho então o valor em euro. Certo? Sim, sim. Olha que legal. Aqui <risos> a gente. É porque os caras ficam zoando que eu falo muito: olha lá que legal. Ah, é? É, aí os caras põem. Entendi. Agora eu que falei, olha lá que legal. Às vezes o ambiente. Pois é. Às vezes é, o ambiente. É tá... osmose. Tá propício a isso. Feito isso, o que a gente vai fazer então? Vamos clicar aqui, fechar e carregar. Pronto. Esqueci de um detalhe importante. Eu não wow. queria que a tabela câmbio mandasse para uma tabela aqui no Excel. Olha que ele vai trazer. A tabela dólar trouxe uma tabelinha. A tabela câmbio também. A euro também. O que eu posso fazer aqui é o seguinte: eu posso vir nessa planilha 5 aqui, eu posso vir aqui, olha só. Olha só, olha lá. essa conexão euro aqui, ela tá ligada nessa tabelinha. Se eu vier aqui excluir, olha lá ele vai excluir permanentemente. E aí olha o que ele fez aqui, ó, apenas conexão. Eu quero Entendi. que seja uma conexão. Então eu posso vir aqui deletar a tabela que ele gerou, que eu esqueci de falar lá na hora que eu não queria. E essa tabela câmbio aqui também, ela não é um, um meio para a gente chegar na Sim. nossa tabela final. Então eu também não preciso carregar ela aqui no Excel. Né? Pode picar o trecho. Botão direito, excluir, pronto. Agora todas as três estão como apenas conexão. E a primeira já está lá carregada totalmente no Excel e olha lá. Lá, valor em euro, valor em dólar, tá? Então, olha que interessante. Quero Muito carregar legal. isso aqui a cada um minuto, botão direito, propriedades. Aí agora eu já sei. Atualizar, atualizar. a cada um minuto. Tá ali no botão. Ok, já era. Ele vai atualizar a taxa ó, a cada um minuto, e vai, vai ficar atualizar. Esse negócio. Exato. Então aí a gente pode fazer a nossa tabela dinâmica, fazer o nosso gráfico e ele já vai atualizar isso pra gente. Muito legal. Perfeito. Olha lá, ó, tá atualizando, ó. Olha lá, Juliana. Sem as mãos, hein? Como diria Benito. nosso <risos> tá bom? o nosso bom? <risos> Exatamente. Você não pode andar de capacete, né? De moto. Cara, né? ele falou isso muito no vídeo aqui. Ah, hein? ele adora. O Benito... Um beijo para você, Foi Benito. Um... O cara mais bem-humorado do Excel. É, esse é, é o que esse cara é. bem-humorado. Você quer assim, você quer uma motivação, um amor, você liga pro Benito. Ele é fluente em é, latim você, liga, ele é latim, você liga, porque ele, a mensagem não é muito forte dele. O negócio não dele É, você manda um oi e ele te liga. É, ele é um old school. É, parece uma secretária <risos> eletrônica. Você liga? Brincadeira, hein, Benito. Acabou isso aqui? Eu acho que acabou. Então que que tá isso? bom. Então, muito legal, como eu disse, esse vídeo é uma continuidade do primeiro, achou que ia jogar nela. Né? Então, o que, que nós vamos falar agora? Mas, se você não percebeu, o meu querido amigo Luiz, ele não trabalha só com Excel. Né? Então, o Power BI também é um dos negócios que ele tira na cartola. Inclusive, está escrevendo um livro que sai quando? Jabá. Isso, o livro está pronto. Estamos aí nos detalhes finais. Agora, final de janeiro. Nós já estamos no final de janeiro, né? Exato, hoje é 25. Comecinho de fevereiro aí, já vamos ter novidades. Quem quiser saber em primeira mão, a gente vai liberar um capítulo do livro aí, livro.com.br. Se inscreve lá na newsletter também e a gente vai mandar informações. Eu devia ter chamado ele para gravar tem as duas semanas que ele trazia uma cópia para mim, né? Um beijo para você. Quer mandar um beijo para alguém? Fique Não. À vontade. Um beijo pro Benito. Tchau. Pro <risos> Benito. O homem das ligações. A secretária eletrônica do Não mundo do Excel. <risos> Ai, como ele vai... Ele me vai ficar tanto. puto da vida, velho. Benito, você é demais. Separado, por favor. Separado, é. é. Só não fala pra ele que você tá com calor, que tá precisando de um ventilador perto de você. Ah, oh, um oh, oh. ele adora. Aí você quer é. ver ele puto. Não, ele tem uma assistência da mão, Ele cuida também. Porque <risos> a empresa dele é muito diversificada. Então cuida da parte de eletrodomésticos e de Excel. É isso aí. É. Ele vai ficar putassinho. Ah, o latim rústico do... vai vir, ó. Agora acho que eu vou tomar mais um, Juliana.